Beleza! Gostei desse modelo aqui, um modelo bem prático. Acho que eu vou adotar essa porra para todos, todos. Aí não é só conversa na aula para nós trocar uma ideia. Nós trocar uma ideia individual. Eu acho que eu vou apresentar esse modelo aí pro o chefe. Bom, seguindo aqui, aí descobrimos uma nova habilidade. Uma habilidade dentro do conjunto de habilidades que faz com que nós sejamos seres de ambientalização. Uma ambientalização focada nos valores e nos direitos humanos para, para as conveniências humanas Uma vez que podemos nos sensibilizar E nos expressar Dada a, a car as características que fazem de nós humanos A nossa humanização Deste modo, a humanização do ser divino se dá pelos exemplos e padrões assimilados durante a formação da personalidade. E a personificação é estabelecida através de uma habilidade sutil, mas útil, que nos ajuda a, e contribui com a nossa ah, dada maturi, ma, maturidade, maturização do, do que nós somos, para onde vamos e como vamos. É, essa habilidade é a sinonimobilidade. O que é isso? A mobilidade do sinônimo, dada a adaptabilidade desse contexto, contextualiza os signos. E a interpretação desses signos, dada a nossa capacidade inerente de imaginar. E a nossa imaginação transcende de maneira a conduzir, a transduzir os fatores... Que para nós é importante É por isso que interpretamos X, Y, Z Interpretamos esses fatores Mesmo sabendo que para nós é X, Y, Z Para o outro isso pode ter um gosto totalmente diferente Isso pode ter um aspecto totalmente diferente Isso é dada, né, é por causa dessa sinônimo-bilidade é, Essas palavras ainda me matam é isso aí, ser é isso, adorei esse modelo. Eu brilho sozinho, apesar que eu sempre brilho sozinho, eu só sou humilde na presença de vocês, né?